Ah, meus amigos do Grande Prêmio, é claro que a Fórmula 1 não poderia deixar de passar uma só, e já começou na sexta-feira, ela e a FIA nesse propósito eterno de deixar a categoria é, em olhos vigorosos e vergonhosos. Sabe por quê? Não tem nada a ver com o treino em si, com a classificação em que vimos Charles Leclerc desbancando a Red Bull de Max Verstappen e de Sérgio Pérez, e pela primeira vez no ano, a Ferrari larga na frente, classificação na sexta para a corrida do domingo. Isto já era sabido, já era de conhecimento público e notório. Tudo porque no sábado teremos uma classificação dedicada à F1 Sprint e à corrida Sprint. Horário de Brasília, 5h30 da manhã nós teremos a classificação de meia hora e depois às 10h30 teremos a corrida. O fato não envolve nem Leclerc, não envolve Verstappen, não envolve Pérez, não envolve as principais equipes, envolve o regulamento. Né? Já se sabia, desde o início, que a Fórmula 1 estabeleceria uma regra para essa classificação nova. Pneus vermelhos no Q3, pneus amarelos, os médios, no Q1 e no Q2. Então, esses pneus eram obrigatórios e foram colocados... No regulamento. Está aí em tela, inclusive, você está vendo o que está inscrito é, no regulamento esportivo e com essa cor, porque toda vez que é adicionada uma regra nova, ela vem com esta coloração. Mas repare, tem lá um delicioso é, adendo. São pneus novos, obrigatoriamente novos. Must. Você tem de usar os pneus novos no Q1, no q e 2. E no Q3, sejam médios ou macios. O que aconteceu? Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, e Lando Norris, da McLaren, que compõem a quarta fila da corrida principal, já usaram todos os pneus macios disponíveis. O que significa dizer o seguinte, que se um dos dois, os dois passarem ou passar para o Q3 desse shootout, dessa classificação curta, eles estão impedidos de disputar o Q3. É um regulamento novo, mas que falha já desde o início. Você há de se perguntar, ah, mas eles sabiam, pode ter sido uma opção é, da equipe? Sim, mas a partir do momento em que você separa o evento F1 Sprint do resto é, do final de semana, seria mais sensato e prudente pensar que esses pilotos todos teriam dois sets a mais, ou três sets a mais, de jogos de pneus. Sendo dois novos, um para o Q1 e um para o Q2, e o Macio para o Q3. E aí, caso eles não sejam utilizados, eles também não podem ser usados, por exemplo, na corrida do domingo. Seria sensato e prudente pensar nisso. Mas eu tenho certeza que na pressa de fazer o regulamento, de entregá-lo na terça-feira, anterior à corrida da Fórmula 1, eu tenho certeza que as mentes brilhantes entre equipes, pilotos, mas sobretudo Fórmula 1 e FIA, obviamente, não pensavam. Então, isso mostra que mais uma vez, às vezes, ou sempre, a FIA e a Fórmula 1 jogam contra o esporte, parecem sempre de uma forma mambem conduzir as corridas da Fórmula 1. O que vocês acham a respeito disso, hein, meus amigos? Gostaram? dessa divisão ao longo do final de semana ou preferem esperar para ver o que vai acontecer nesse sábado e no domingo com a F1 Sprint? Se não se inscreveram aqui no canal, eu peço a gentileza, inscreva-se, ative as notificações clicando no sininho, coloque o seu coraçãozinho aí e dê um share que é muito importante sempre você compartilhar o conteúdo do Grande Prêmio para chegar a mais pessoas. Acompanhe tudo aqui no grandeprêmio.com.br e nos canais grandeprêmio nas redes sociais.